Bom dia, gente querida do canal do Cícero Ferreira. Eu estou hoje numa localidade chamada São Bartolomeu, estado de Minas Gerais, uma localização próxima de uma outra cidade chamada Cabo Verde. Nós estamos aqui hospedados numa fazenda, essa fazenda é produtora de café, e eu estou esperando um dos proprietários chegar para a gente conversar um pouco a respeito da produção de café. Enquanto ele não vem, eu vou fazer umas tomadas aqui para vocês da região onde eu estou. O Madalena já está com certeza no meio de algum lugar aí nesse mato porque eu não estou vendo ela aqui. E aqui nós temos uma produção, segundo eu fiquei sabendo, uma das melhores produções de café arábica do estado. por aqui que, na minha opinião os gansos são melhor do que cachorro certas horas para guardar o, o, a casa da gente eis ali uma tuia quando eles colocam milho né e os pés as estacas embaixo eles fazem com cimento queimado tem alguns deles que colocam até graxa para que os ratos se houver né, não entrem ali dentro eu estou agora aqui próximo de umas máquinas que são máquinas que trabalham com café São tem torrador. O que eu estou vendo é um forno, né? Ou uma fornalha, como queira. Dá a entender que aqui são colocados madeiras para criar o calor para fazer a parte da secagem dos grãos, né? Dá uma olhadinha nessa estrada aqui, onde que essa estrada vai. Eu acho que ela só vai só até ali no alto onde está aquela. Um é lugar muito agradável, tá uma manhã de domingo muito boa. Canarinha ali, ó. Pegando sementinha, eu acho. Comendo, né? É um macho que está ali. Andando aqui e Madalena, porque o pessoal tá lá embaixo preparando o almoço e a gente gosta de dar uma saidinha, andar na mata faz bem. Eles aqui preservam muito verde, gente. Tem observado que em volta da casa, como vocês podem ver lá, tem muito verde, olha que beleza, mas muito verde mesmo. Eles procuram não mexer na mata. Olha só a grossura desses pés de eucalipto. Eles procuram não mexer. Eles estavam comentando que fazem o possível para não mexer. Só quando é necessário mesmo. Na né? altura disso, então, nem se fala. Você quer ir lá na frente, preta. Na frente a impressão que tem uma clareira ali. Aí, esse eucalipto é branco aqui bem é o Citrodora. é bem, ó. É, esse é, é, esse é o Citrodora. Pode ver que as folhinhas dele lá no alto são fininhas. Você pega uma folha e aperta na mão, você já sente o cheiro. Na casca, acho que não, é só na folha mesmo. E uma coisa que eles falaram para mim, gente, não é que eu estou falando porque estou aqui não, mas eles falaram que aqui na região tem onça da parda. Então, Comentando com... Por isso que eu não tive coragem de entrar sozinha. Esse é um citrodora, assim. Na casca dele, se não não, não... não tem, não dá para sentir não. Mas, na um, folha, sim. E aqui dentro está bem úmido, porque choveu bastante. Beleza, a grossura disso. Dá umas tábuas boas para casa. Andando aqui um pouquinho mais. Eu acho que vai para a lavoura de café ali para cima. É isso mesmo. É. Lavoura de café mesmo, olha lá. Deixa esse capão de mato aqui para proteger, né, velho? Aqui. aqui tem bastante árvore caída, né? Dá para aproveitar Dá. Bom, pessoal, chegou aqui então no cafezal, ó. Deu uma chuva de vento, eles estavam reclamando que deu uma chuva de pedra, na verdade, vento e pedra. E acabou dando um prejuízo muito grande. Eles falaram que esse ano que vem, agora, os cafés que iram, iriam produzir não vão produzir por conta dessa chuva de, de pedra. A Madalena está dizendo para mim que tem uma árvore caída aqui, ó. Ah, tem mesmo. As duas borboletinhas, que linda ali, ó. Uhum. Tá vendo a, a, a qualidade da, da, da asa daquela? Sim. Lindas, né? Tem borrachudo aqui. Bastante borrachudo. Gente, mas olha aqui. Que duas borboletas lindas que estão ali. Duas não, três. Mas eu digo assim. Vou ver se eu consigo chegar mais perto. As asas dessas duas aqui. é que estou num lugar muito ruim de filmar. Estou perto de um buraco. Essa aqui já é mais. Opa. A abelha incomodando ela. Pegou a árvore? Não, eu estou vendo as borboletas. São lindas as asas delas. A árvore está aqui, gente. Ó. Agora calcula que barulho que isso fez. A grossura dessa árvore. E o tamanho dela. Ah, Porque deve ter... ela sai quebrando outras, né? Ah, sim, Ela cai. Né? A raiz dela estava rasa, né? Dá para ver que a raiz dela não tinha muita profundidade. Dê uma olhada, gente, que coisa linda que eu estou registrando aqui para nós. Não conheço essa planta, essa florzinha. Mas olhem bem essas duas borboletas aqui. Pena que se eu aproximar mais embaixo, eu vou deixar só aqui mesmo, tá bom? E são pequenas, não são grandes não. Agora eu vou ver a outra, pra ver se eu consigo focar para vocês verem. Essa daqui. Muito bonitas, né? Muito bonitas mesmo. Pessoal, esse café que nós estamos registrando aqui agora, ele foi esqueletado. Eles pegam, passam a maquininha, né? Aí esse, esse caule permanece. Vocês vão ver que quando chegar aqui no alto, onde eles cortaram, ó, cortaram aqui. Dá pra vocês verem que esse foi cortado aqui. Aí ele dá uma... Novas, novas ramas, novos galhos novos, novos brotos, que seja, e dá uma, uma floração muito boa por alguns anos. Um dia eu vi eles fazendo isso. Na, eu estava passando com a Madalena de carro, indo embora, na verdade. E eu vi eles fazendo isso e achei estranho. Hoje eu estou vendo o resultado. É que Deus, depois o café vai ficando... Vai ficando de idade, vai ficando fraco, né? É, o tempo velho, eles já faz esse processo aí para aproveitar o café. Olha aquela árvore, que coisa mais linda. E tem pássaro lá, ó. Tem bananas. Ah, tem mesmo, gente. Olha só. O vento que derrubou da chuva também. Dá pra cortar, né? Pedir é. pra eles vir com o trator aqui buscar. Ela tá mais verde, quer ver? Vai do lado de lá pra você ver, tá? Eu começo. Não sei se é galinha, fome, oh, se é Ali, ó. Né? Ali tem galinha da Angola. Ah, eu escutei o barulho. Tem galo, tem galinha normal também. Então ela deve estar tá comendo aqui. Eu acho que é galinha que está comendo ali. É mesmo, é galinha mesmo. Olha que interessante. Eu vou passar por baixo desse pé de coisa, bem, não consigo. Olha aqui, o. As galinhas se alimentando desse cacho. O pé, eu pensei que fosse. Ah, não, agora Você que eu estou vendo. dois pés. Dois pés, esse de, desse daqui um que eu estou filmando. Dentro. E ali, ó. Esses dois, esses dois cachos aqui estão no, no, nessa. Ah, é, não, tem bem. Cara. Não, não, são, são três. São três peças caídas, gente. Deixa eu, deixa eu retificar isso aqui. Esse pé aqui, ó. É, tem aquele cacho lá embaixo. Que eu tava falando aquela hora. Esse pé aqui tem esse cacho aqui. É, é uma coisa lógica, né? E esse aqui, onde as galinhas já estão comendo. Tá aqui, onde a Madalena tá escorada aqui. Tá dura, né bem? Tá, dura, não dá. Achei que dava pra.. E aqui no meio tem mais. Aqui não tem uma banana madura? Não, não tô vendo banana madura aqui não. Uma coisa que eu observei aqui, nesse pedacinho, de, de, nessa região que eu e Madalena estamos, Achei. tem bastante umidade. Na Madalena é Contente aqui, sabe por que ela tá contente? Vou mostrar pra vocês. o que ela achou aqui, ó. Dura. E esse pé também já dobrou. Olha é. como é que ele dobrou. Já é. deu uma, tem que caiu, porque né? Ela tá até com e um dobrou. Ó. Não é qualquer um que tem coragem de comer não, porque tem bichinho do outro lado. Tem que comer desse lado, gente. Ó, que tá limpinho ó. Tá meio verde ainda. Tá amarrando? Ah, o lado que você falou que tem um bichinho é esse lado aqui. É. Mostra pra cá. Aí, ó. Deixa eu ver aí. Mas olha é... Você vê que ela tá uma banhando bem carnuda, né? Ela não tá bem madura, não. Ela não tá amarrando, não. tem tá passarinho dura. comendo, velho. É. Tem passarinho comendo. Opa, desculpa. Hum, gostosa. Hum, hum, hum. Olha pessoal, você aqui é um cacho que caiu. Ninguém vem recolher. Perdeu. Olha aqui, ó. Onde é que as galinhas estavam? Outro cacho. Tá vendo? Os animais, os animais eles não, não, não perdem tempo, né? Tá vendo? Aqui que as galinhas estavam, escutei barulho. Estavam comendo aqui nesse, pé, nesse cacho de banana. Lá não tem mais, bem? Tem mais outro. Tem mais outro. É. Tem aqui, ó. Vai ter que. Eu até vou falar lá pro proprietário. E se ele quer vir buscar. Mais um caixa aqui, ó. Tá caindo também. roscou ali. Deixa mais, Cícero. Bem... ó pessoal você vai no caixa aqui assim ó, vai tirando a banana ela ela rachou, tá vendo? ela rachou mas o é que você faz? você tira a parte onde ela rachou você come ó. Hum. joga fora, logicamente o resto que não vai dar para aproveitar tá bem doce, viu velho? Tem muito borrachudo aqui e se incomoda. Aqui outro. Mandando filma aqui, que vou mostrar uma coisa. Ó pessoal, eu tô usando do meu jeito, nunca ninguém me falou não, mas tá vendo? Minha toalha, minha toalha é essa. Como que fala? É, é lei da sobrevivência? Como é. É que chama isso aí? <risos> Até uma, uma pessoa que gosta de, de curtir? Né? Pronto, você quer é minha mão. Eu sequei na folha do café. Uma Aproveitei do café. e lavei que ela tá molhadinha. Lavei e já sequei. Uma banana dessa aqui madura, uma não, duas é o suficiente para a pessoa parar de comer. Ela é grossa, né? Ó, eu vou mostrar, vou ter que tirar uma aqui só pra a grossura dela. Já rachou, ó. É, Não sei se isso aqui é doença ou se é.. Porque ela é muito grossa, não sei. E ela é grande, dá pra ver o tamanho da, da peça. Daqui a pouco as galinhas vêm aqui, as galinhas de Angola vêm aqui e comem. Nós vamos subindo aqui ainda, vamos continuar subindo. A gente nem sabe o que espera a gente. Mais um cacho de banana ali. Um passarinho cantando, mas eu não estou conseguindo vê-lo. Ah, não. ele estava bem ali, ó. Perdi. Ali, uma Perdi, mandar Tava na, na, na folha da banana ali. Ah, ah sim. Ah, ah, ah, dá pra fazer um prato com isso aqui, né, bem? Dizem que sim, né? Eu não dá. Não, dá. Daquela vez nós tava na Dona Nelly, eu pesquisei na internet e descobri que dá pra fazer. O umbigo da banana. Agora nessa árvore bonita aqui, uma árvore que está aqui no meio do cafezal, muito, mas muito velha, nem imagino, olha que árvore linda gente, mas é velha mesmo, viu? e até uns galhos dela. Tem muita lenha por aqui, né, Cico? Muita, mas muita. Tanto do café, como das árvores que caem Aqui tem uma outra árvore parecida. Não sei se é da mesma que... Tem um... um... tico-tico? É tico-tico. Aquele ali é Tico-Tico, que tá cantando... Não, não tem pardal aqui, preto. Parece o pardal. Parde... Ah, parece o pardal, mas não é pardal. Como é que é chama mesmo? Tico-Tico. Mais pé de banana. Ó, oh, mostra ali o cupim Epa, vindo um buraco. Não vi. Perigo, hein? Lá embaixo tem um cupim. Cupinzeiro que tu me fala. Se não tiver cupim é bom para desmontar ele e levar a terra e fazer forno, fazer fogão a lenha. Até com ele inteiro, né? É. E tem Porque vaca tem vaca passando faz... no meio, bem. Que faz o... Tem vaca passando no meio, daqui eu tô vendo. No cafezal? É. Ela deve ter escapado, ela está lá embaixo. Ela deve ter escapado. Porque... Ela está me vendo de lá, vou tentar. Vem, vem, vai ali no... Tentar achar. Tenta achar. ela? Tentar tá, achar. Ela está muito escondida. a lavaca lá embaixo pastando no meio do cafezal bem escondidinha lá, comendo seu capim em paz, lá vem subindo Porque não é ainda. e como tudo nessa terra é finito essa árvore aqui um dia foi uma com certeza uma belíssima árvore e vou tá o esqueleto dela aqui. Mas não deixa de ter a sua beleza. E aqui mais árvore que eu não sei de qualidade que é. Vamos ver um outro cacho de banana destroçado aqui. Ah, vai caindo, né? Ah é. Verdade. Aí o resto vai virando adubo para... Ah, a própria era. natureza recicla, né? Sim. Olha que cacho, gente. Olha, É impressionante. Aí, aqui alguém já sabe que tem, porque já cortou ali, ó. Com o facão já cortou as, as folhas, mas olha que caixa de banana. Está esperando ele chegar no ponto. Faltou aqui agora, Madalena. Alguém para vir buscar. Eu vou até comentar com ele se eles não querem fazer isso, a gente ajuda. E um pé de... Paineira. Pé de paineira aqui. Não havia observado. Deixa eu dar um abraço nele. Isso, dá um abraço nele, dá um beijo nele assim. Isso, dá um abraço, Ai. um beijo, Ai. isso tenta abraçar, aperta, aperta, Ai, que delícia. isso hum. aperta, aperta, vai se machucar aí, que nega, delícia. vai se machucar que aí, viu? Um abraço caloroso, um abraço caloroso, hein? A ideia da madrinha é abraçar um pé, justamente de paineira. Ah, achei bom para coçar as costas, né? Sim. Vai, vai, vai, vai se machucar aí, vai. É duro escorregar aqui e bater lá. Hein? Opa! Aqui nós temos uns pés de embaúba. Acho quando eu era criança nós subíamos nesses pés de embaúba. Não dessa altura, porque na nossa região não dava dessa altura, pelo menos eu nunca vi. A gente subia é, eu acho que sim. E pegava os frutos para comer, dá umas bananinhas bem docinhas. Sei que é banana de macaco. É, a não gente não. chama de banana de macaco. E eles falaram para nós aqui que tem bastante macaquinho na região aqui. Eu admiro aqui, gente, é isso, o café plantado no meio dessas árvores, ó, e dá uma qualidade de café extraordinária. Tá bem carregadinho já. Oi, olha só, outra árvore é, grande com um galho quebrado. E a mulher falou que a chuva de vento aqui foi muito, muito mesmo, forte. Então é o resultado. Aqui, gente, ó, a Adriana encontrou aqui, ó, meio apodrecida, mas, tá mas isso que eu tava falando, ó, é o fruto da embaúba. Isso aqui a gente pegava ele bem madurinho, no ponto, né? Lavava ele no rio e comia. Quando isso lavava, é o, né? Quando lavava, né? Fruto da embaúba. Mas O que eu achei é isso aqui. Eu tava falando pra vocês aqui na hora. Vou continuar andando aqui no meio. Tem uns bichinhos aqui, acho que é o próprio bichinho que consome. Deixa eu ver. Que faz a... Como que fala? Umas larvinhos de Deteriorização da fruta. É, mas não é isso que eu quero falar. É outro, outro. Decomposição cerdo. da fruta. Decomposição, mesmo. Posso jogar? Pode. Vamos continuar andando aqui no meio da mata. Vamos continuar andando aqui. Deus nos livrando de cobra. Porque aqui é um lugar que pode. Pode, não? Tem, cobra, né? Não é que pode, tem. tem. Segundo falaram também tem onça. Água, e eu não estou com nenhuma tem arma que aqui não. arma aqui é Deus. Que aliás é a única e eficiente. A arma é Deus. Pera, olha o galho que caiu dessa árvore Deixa eu passar para o de lá. Também conseguir o melhor ângulo. O que aconteceu, lascou Ai, que medo de cair na minha cabeça segura aí senhor lindo né também esse galho aqui ele tava muito pesado né gente dá para vocês verem aqui ó olha o tamanho desse galho ele ainda continua lá ainda no meio do café ó aí não aguentou dá para ver que ele tava e ele não é dos mais grossos. Tem galho mais grosso para cima. Achou. Agora vim com o machado ali. Com muito cuidado, terminar de arrancar. Não conheço a qualidade de árvore, não. Mas alguém conhece, alguém vai deixar nos comentários. Lá em cima tem mais bananal. Banana aqui, como diz o outro é mato. Tem uma grota. Será que aqui passava água? Não passava água não, é só grota é, mesmo. Vira, Tem um pé de jaca ali. Olha, nós estamos andando no meio da mata. E na mata, no cafezal, quer dizer. E registrando isso aqui, a mandarina vai e descobre de longe, de longe ali a tem um pé de jaca. Tem várias jacas também. Muita jaca. Será que é jaca dura? Estou no paraíso. Tem aparência jaca mole. Estou no paraíso, gente. Deixa eu passar. Olha que beleza. Olha. É mesmo. Olha. Um monte de... Jaquinha já nascendo. E o pé... Acho que é, né? É jaca. É assim, ó. É, ó. É porque. Aí, pé de jaca, ó. Que Nós é... vamos descobrir agora se é jaca mole ou jaca dura. Vem aqui no meio aqui, ó. Ai, que dó fica tudo Tem bastante passarinho é. aqui. Ah, tem abelha da aqui dentro. Tá cheio, Cícero, ó. Ah, mas elas vêm mesmo, velho. A beira Elas vêm mesmo. Bichinho, acho que é jaca mole. É mole. Ó. Olha, Ai, par... Olha o cheiro. Hum. Olha não, né? Sinta o cheiro. Vocês não vão sentir também. Mas está um cheiro característico de jaca. Porque aqui. é jaca, que coisa interessante. Aqui dá para comer, ó. ó. tá limpinho aqui, ó. Tem um besourinho aqui, mas Deixa faz ver. parte. Hum. Vai, come você primeiro. Hum. Doce, né? tá bem doce. Ela tá tá um pouco passada. Ácida, né? E ela foi nascer, gente, bem num, num tipo de um rego, sabe? Uma grota. Uma grota. Olha aqui, ó. Ó. E aqui tá só tá uma jaca, ó. Esse aqui tem uma estrela, ó. Ah, é verdade. Ó. essa aqui caiu recentemente. Então, essa aqui dá para comer com mais segurança pela Europa, aqui a gente não lava a mão, hum, Ó, a hum. belinha disputando aqui a jaca comigo. Que delícia! Tem vários mais. Jaca uns aqui. mole. Na roça a gente não passa fome não. E onde? Opa, tem uma onde, mosca cai, onde cai um fruto desse? Automaticamente começa a se Começa a juntar os, as moscas, as abelhas. Ai, mosca Agora a Madalena o Cícero também para ajudar. Sai mosca! Olha, gente, ali tem um pé de araucária, tá vendo? Isso significa que faz muito frio aqui. O rapaz estava falando que ali embaixo tem uma casa ali que é um gelo, né, quando frio. Olha pessoal interessante ó. tem até abelha aqui ó essa abelha pica doído viu Olha. a gente muito tá que nem índio aqui muito bom porque tá limpinho aqui onde eu tô comendo hum. tá tão doce que tá até a bater a salivação da gente. gente hum? não passa fome mesmo, né? Uhum. Gente, essa árvore é bem velha, como vocês podem ver aqui. Mas ela deu ali um, um. Umas flores, né? Um buquê de flor, posso até chamar. Tem muitas abelhas ali, ó. Retirando o pólen. Isso é bom porque daí dá a polinização depois, né? Você vê que tá lá no alto. Mas as abelhas estão ali fazendo a festa. A Madalena encontrou uma. Pena aqui, tem, tem gente que não conhece, mas é a pena do jacu. Ah, é do jacu? É do jacu. Já aqui tem, tem muito razo. jacu, uma gente. Uma bastante. Tem azulada aqui, é. desse lado preto. Bonita. Já tô me sentindo uma índia, viu? Não sei <risos> se é assim que coloca, mas. Epa! Aqui. Não, não é assim não. Deixa eu colocar para você, vai. Coloca para mim. Deixa eu colocar, peraí. A Madalena tá tentando colocar a pena na cabeça é ali. Eu já tentei, não consegui. Tô me sentindo uma índia de Araque, sabe? Agora ficou ali, a colocou a pena na cabeça dela lá, mas, mas... valeu a intenção. Para de chover, quero ver minha TV. Para de chover, é a dança do a dança da chuva. Para de chover, quero ver minha TV. Vou su continuar subindo com a madalena pra cá. Agora tem que desviar, porque... Nem vejo TV. Algum animal veio aqui. Cavucou o solo aqui. Bom, vamos para lá. Desviando sempre dos pés de café por um lado que a gente pode passar. Continuando a subir. Os cafés aqui estão maravilhosos. viu então a chuva de pedra, querida, que ele falou. E derrubou muito café. Então, tem muito café no chão. Olha gente. Tem um frutozinho aqui que eu não sei que fruto que é esse. Que não que? conheço. Comível. Cuidado que nós não sabemos. Esse aí já não sei. Não posso arriscar. Parece araçá. E o pé é esse aqui, ó. Está carregado de frutinhos verdes. Parece goiaba. Encontrei aqui também no meio da mata com a madalena um pé de manga. Olha assim. Não dá para sentir o cheiro. Cogumelo. Um cogumelo. Um chapéu de cogumelo. Ó, tem o sentir. cheirinho. A peneira Essa peneira, peneira aqui um dia foi só sucesso. Hoje já não serve para mais nada. E se eu pegar ela, eu faço uma arte. Ah, mas dá mesmo. Bastante galho caído. Mangueira velha. É, aqui já passou o um branco. É, um pé de manga. Aqui já passou o um branco e tem coisa guardada ali. Sim, deve ser veneno, né? O adubo foliar. O adubo não é coisa... adubo. Gente, eu tive o privilégio com a Madalena de olhar para cima e ver aquele gavião. Ele está é dando tchau, sim, você viu? Olha lá, ó. Oi, tchau! Olá! Oi! Olha para nós aqui! Tá tão ali pensando no que não sei? Na próxima presa. Lindo, né? A coloração da, da, das penandrias são lindas. Mexe com ele bem Mexe com ele Ele não olha Faz um, sei lá, tá alguma coisa Pra ver se... se, se. Ele não olha pra baixo aqui Parece uma pomba, mas não é, um gavião Vai bem Olá. Joga alguma coisa lá pra ver se ele sai lá Agora ele olha um pouquinho pra cá Lá no alto do galho. Aí ah, ele seguiu bem. Ele seguiu. A Madalinha jogou um pedacinho de pau pra ver se ele só olhava, mas ele voou. Onde ele tá lá? Não sei qual é a qualidade desse gavião. Espécie, é isso? Mas ele é muito bonito. Opa! Dá um alô lá para seu inscrito. Ele é, o inscrito que, que falou balando. assim: Ah, eu vejo seus vídeos, mas eu fico bêbado, seu Cícero. Eu estou providenciando. Já comprei a Osmo, né? Trouxe era para cá para gravar meu companheiro, mas o que aconteceu? Tem que atualizar o programa e eu saí assim de de uma hora, né? E convidado para vir para cá de uma hora e acabei não atualizando o, o APP. Eu quero mostrar para vocês então o seguinte. Olha a altura que eu estou. E esse aqui então são os cafés que eu falei, cafés esqueletados, tá vendo? Olha como é que eles ficam. Eles cortam os galhos que já estão velhos, aí eles brotam novos brotos e nasce um café bonito. E eu estou bem alto com a Madalena aqui agora. Quantos um, mais ou menos? Um, 50, acho, em relação lá embaixo. Em relação lá onde eu vou focar agora, uns 50 metros. um pastozinho mais café do outro lado ali tem um, uma rodovia que passa que vai para Muzambinho estão lá os carros mais torrador mais uma fazenda ali aqui tem até uma igrejinha bom posso falar igrejinha, mas de repente é um barracão né gente é um barracão. um barracão, desculpa do que eu falei, é um barracão. Estou muito mas longe. Lá adiante tem um, um outro terreiro com trator. Uma visão simplesmente linda. Aqui é cheio de estradinha, gente. E também mato mais mato. A gente falou que ia voltar para casa, mas na realidade nós voltamos mais para dentro da mata. É, nós não estamos retornando, não. Ó, oh, tem outro fruto aqui. Não sei se é do mesmo. Não, já é outro fruto. Deixa outro eu ver aqui. Fruto? O que será ele? Já é outro fruto, eu não sei que fruto é esse aqui, não. Tem uma sementinha nesse, ó. É. Cheira? Não. Não? Não, não sei o que é, então não vou arriscar. Cadê aquelas outras que eu te dei? É o meu bolso. É. Eu estou curioso com uma coisa ali na frente. Eu quero... Eu vi uma plaquinha dessa, num barracão lá, escrito, bar, é... Ah, esse aqui é o seguinte, gente, ó. Eu fiquei curioso de ver. Está marcado aqui, Essa é a mesma empresa. sítio, córrego fundo. Reinaldo Reis é o proprietário, é o seu Reinaldo que eu conheci. APP, área de preservação permanente. Proibido a entrada de pessoas e animais. Preservar a água é preservar a vida. Cid corre o fundo. Mas como que ele vai proibir os animais de vir aqui? Não tem como. É, isso é verdade. Ficou incoerente. Realmente. <risos> o matinho é fechado. Mas acho que é animais domésticos. Tem que ensinar os cachorros a não virem aqui. E, gente... <risos> a Madalena, ensinar os cachorros a não virem aqui... A Madalena filosofana, então. é... Os outros animais vestes não virem aqui, porque... A índia falando, esse... ó, a pena na cabeça da índia falando. <risos> essa empresa aqui, que colocou essa plaquinha, foi incoerente. Porque como proibir os animais de andar na massa? Ah, ali caiu a árvore também. Bloqueou a estradinha, gente. Ó. Isso porque, mais uma vez eu lembro do vento que a moça falou que deu aqui. Tem pássaro aí no meio. Eu queria ouvir um urutau. É. E é difícil encontrar um urutau aqui também, viu? Né? A gente para vê-lo é complicado. Mas eu queria pelo menos ouvi-lo. E essa estradinha vai longe, viu? Tem um pássaro lá no meio, mas não tem nem noção de onde ele tá cantando. A área fechada. Eu achei uma pedrinha aqui olhando no barranco. Eu acho que eu não sei que Será pedra aqui é. é diamante? Só precisa ser lapidada, mas é diamante, viu? Pedrinha. Vai por mim. Quem dera fosse um diamante. Eu Deixa eu só... Estou num muito ruim. Você não pode olhar o que está por fora. É como olhar uma pessoa e julgá-la olha o que está por fora, pode ser feio, pode ser velho, mas a casca não, talvez não valha nada, mas o que está por dentro... Minha índia hoje está inspirada. Que é Guarda essa pedrinha, Bem. Eu já guardei até as outras frutinhas aqui para descobrir o que, que é. Quer perguntar para o seu Rui? aquelas outras também. perguntar seu E né? essa pedrinha aqui para levar de lembrança. Nós vamos levar de lembrança. Ai, que gostoso quebrar. Esse eu posso quebrar, gente, porque tá seco. Não tô destruindo a natureza, viu? Eu tá muito contra... seco não, viu? É só contra destruir a natureza, mas isso aqui, ó, serve de lenha. Se eu fosse vir buscar lenha aqui, eu ia pegar esses gravetinhos pra, pra acender o meu fogão a lenha. Deixa eu secar mais um pouco, porque tá úmido. Tá até meio difícil quebrar o bicho. E a continua depois desse... Vai embora lá pro alto. Eu vou deixar de passar para lá que eu vou voltar. Vamos ter uma aula agora com a Madalena sobre Não. café. Agora eu vou ser bióloga. Ó, o café, ele, ele cai aqui os grãos e brota. Olhem que interessante, quando ele solta as primeiras folhinhas, elas são redondas. Aí à medida que vai crescendo, ó ela vai ficando assim, ó, o bilongas. Tá vendo? Até com uma outra coloração, um verde mais escuro. E aqui um verde mais clarinho. Ó, aqui eu já tenho na minha mão. E ele já, um tanto crescidinho, até com algumas folhinhas da primeira folhagem. Sabe que roda. dá para tirar dessa roça, um, um fazer um viveiro só com essa semente caída? Sim. Se, se vocês eu... olharem bem, não sei se vou conseguir. Tem muita muda aqui, gente. É, tem, é, eles falaram ó. a respeito da, da chuva de pedra. O resultado foi isso aqui, ó. Tá vendo? Bastante, bastante fruto caído. Ó, dá pra transplantar isso aqui em saquinho e vender. Não sei se sobrevive, mas que dá, dá. Oh, olha quantas mudas. Não, aquela é uma, aquela uma lá que você plantou em casa que o rapaz olha, disse que não prestava. Sobreviveu? Um ramalete. É, eu já tenho um pé de, de café grande assim. Ó. Eu peguei uma muda de refugo e plantei. Plantei e já está dando a primeira, primeira carga de café. Acho que vai dar uma xícara de café. É um pezinho tão pequenininho. Está no vaso, gente, no vaso. Olha aqui, ó, ele já é mais crescidinho aqui. Consegui pegar? Consegui. Ó. Olha lá. Agora você vai ter que plantar outra vez. Você tirou de lá? Não dá para plantar de novo. Esse aqui eu vou levar. Olha quantos ali, ó. Você vai levar para onde, querida? Eu vou levar para plantar. <risos> Como se lá em casa tivesse espaço para ele. Vai ter futuramente, se ter Deus quiser. A tiririca não dá no concreto? Ah, sim. Oh, a tiririca dá um pó maravilhoso também, né? A tiririca dá, ela arrebenta até um Ainda A índia minha agora parou de filosofar. Ela não tá filosofando mais. Já está sonhando, já. filosofia Mais uma vez, voltando por onde nós passamos, por mim eu continuaria. Não, nós estamos eu com a família ali embaixo, nos aguardando, a gente não pode deixar Ai. a família que nos espera lá preocupada. Saímos sem falar nada com ninguém. Estamos eu passeando. Que, eu acho que, nós aqui, que a onça nos comeu. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Para mostrar para vocês um pé de coquinho. Um pé de coquinho. Jerivá. Lá embaixo. Vamos descer correndo aqui? Hum, que bom, hein? Lá, lá está o gavião. Imponente. Em outro galho. Bem sossegadinho ali, ó. Tranquilinho, sossegadinho. Sem dele. pressa. Estou muito longe, a câmera está balançando. Nossa inscrito vai ficar bêbado. É, Agora a Madalena não esquece mais o comentário do nosso amigo lá, viu? É Isso é bom. Interagir com vocês que que entra no canal do Cícero Ferreira aí pra nos é, presentear um comentário que vocês fazem, gente é fora de série. Eu já tive com a Madalena alguns comentários que nos deixaram um tanto chateados, sabe? Ah, mas tarde. Mas a gente sabe que, que um nem Jesus escapou, né? Esse tipo de coisa. A prova de que passou a chuva de pedra. Está nesse pé de mamão que não sobrou folhas. mamãozinho está ali. Tá muito muita borduada de pedra. E olha gente o que aconteceu com as folhas. Eu estou num lugar aqui um pouco. Olha as folhas do café. Estranho, é eu, vou, tá, eu vou ali. Estão todas furadas. Assim. É, eu vou para cá para vocês a verem mais... melhor. Olha lá, gente. Ó. E sobrou uma folha inteira. Isso aqui foi a chuva de pedra que passou por aqui. Acabou com o cafezal. O pessoal falou que foi horrível. E dá para vocês verem aqui, nas pontas das folhas, como é que furou todas as folhas. Sabe? Ó, tudo, tudo rebentado, ó. dá para vocês verem, né? Aí. Tem muito café caído no chão. Muito café no chão, perdido por conta dessa chuva. Mas Deus sabe o que faz. Nós não sabemos o que a gente diz, né? A melhor coisa é ficar quieto e agradecer Mais um pezinho de planta aqui, de árvore que eu não conheço. Agora vamos continuar descendo. Do mato, da roça, eu queria que vocês tivessem o privilégio. Eu arrumei uma bengalinha agora. O privilégio de, de andar aqui, como eu estou andando, e respirar esse ar puro. Estou bem vendo, solto careta E É muito bom, muito bom. Muito melhor que ir para praia, muito melhor que estar aí nessa selva de pedra. Isso aqui é que é vida. Isso é que é qualidade de vida de comer as frutas tiradas diretamente do pé, respirar esse ar puro, sentir a gente sente Deus realmente. Quem quiser sentir Deus é só vir pro mato. A gente vê Deus nas mínimas coisas, vê Deus na folhinha que cai, na formiguinha que anda, vê Deus numa pedrinha. A gente vê Deus uma folhinha de capim. Um grãozinho de café, uma florzinha, simplesinha, mas que embeleza a mapa. Em tudo, gente. No ar, em tudo aqui a gente vê Deus. Só não vê quem tá cego mesmo, quem não tem a sensibilidade que a gente tem. Porque Deus está realmente presente na natureza. E eu sou parte dela, eu me sinto parte dela. Eu, eu acho que eu seria frustrada se eu não tivesse esse prazer que eu tenho de poder curtir a natureza, de poder sentir esse ar, principalmente ao lado do meu esposo, que também é amante da natureza. E a gente é, preserva muito isso. E esse amor pela natureza também nos faz não só aproximar de Deus, que é a principal coisa, como aproximar um do outro. A gente se ama mais. A gente tem mais consideração pelos.. uns pelos outros. Eu pelo meu esposo, ele por mim. E pelos meus filhos. Eu fico lembrando dos meus netos. Já sou avó, viu, gente? Pra quem não sabe, já sou avó. Tem cinco netinhos lindos. Lógico, né? Eles parecem muito avó. <risos> É, tem um pouquinho do vô também hum, Um pouquinho um só pouquinho do vô, mas, Só um pouquinho assim, É, parece mais só a Modesta, né? Muito modesta, brincadeira gente Eu sou isso que vocês estão vendo mesmo Feio, bonita Ame-me quem quiser amar Mas uma coisa eu sei, Deus me ama E meu esposo também, eu creio Então, olha aqui Olha aqui, Cícero ó. Quem não pode ver Deus nisso? Olha aqui as formiguinhas trabalhando. Ó, e a Bíblia fala da formiguinha. Não estou pregando não, mas a Bíblia fala. Vai ter com a formiga preguiçoso. Olha que coisa linda. E hoje é domingo, viu? Tá todo mundo descansando e elas estão trabalhando. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito, muito a Deus pelo privilégio que Ele me dá. Eu sou muito simples. Eu, eu, não, eu não almejo riqueza, não almejo ter carros bons, é, casa boa. A natureza, ela, ela corresponde. Põe a semente na terra e a semente dá. É claro que tem os cuidados. Não é, não é de graça. A terra dá... Ela também quer de volta. Você tem que dar para ela o que ela precisa, o, o adubo. E tudo mais que ela precisa. Até o carinho, né? A gente tem que, ter, tem que ter carinho com a terra. Ter carinho com a, com a mãe natureza. Isso é muito importante pra gente. Então, mais uma vez eu agradeço a Deus pelo privilégio que ele me dá de eu estar com saúde. 50 anos com essa saúde que eu tenho E poder Andar pela mata Isso me emociona É muito gratificante Não há dinheiro que pague isso E que Deus receba isso como um culto Porque de fato eu amo Ele Eu amo Ele em tudo isso Que eu posso contemplar Tá afundando, gente. Isso significa que eu tô pesada, <risos> tô gorda. Isso aqui é, é choveu, é, tá aí lá. desceu, desceu a areia. Tá bem arenoso aqui, tá afundando. Choveu aqui, desceu areia. O correto era até andarmos descalço, descalço aqui. Descalço. Chegamos aqui em mais um bananal. É, já é outra parte. É. Fomos lá naquele alto. O pezinho, de, de, o pezinho de, de mamão que eu filmei está lá em cima. Daquela árvore bonita, frondosa lá. Nós descemos e estamos aqui. Agora já é um outro bananalzinho. Aqui, ó. Então, e continuando, gente, o que eu estava falando. É, eu já agradeci a Deus e torno a agradecer. Quantas vezes eu preciso eu agradeço a Ele. E agradeço aos nossos inscritos que temos feito chegar até aqui Porque Sem vocês A gente não teria chegado onde nós chegamos Não teríamos conseguido O que nós conseguimos E tudo é por vocês E quando Madalena fala conseguir O que nós conseguimos Sabe que ela não está se direcionando a dinheiro e, gente não, não é isso A gente não faz por dinheiro, a gente faz por prazer É por vocês Para que vocês tenham o prazer também de de assistir, de conhecer, de saber como é aqui nas matas, como é na roça, como funciona, como é tudo isso aqui. A vida simples do campo, o homem do campo, que muita gente na cidade não conhece, não dá na loja. Então, que 2019 seja um ano abençoado para todo mundo, para todos os inscritos. Os visitantes, os visitantes. visitantes, visitantes. Aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos, sejam participantes da nossa família. E eu acredito que vocês serão muito abençoados, não só por assistir nossos vídeos, mas por Deus que vai abençoar vocês durante mais esse ano que está iniciando, 2019. Seja um ano abençoadíssimo para vocês. Muito obrigada mesmo aos inscritos, aos, aos que colaboraram, aos que nos ajudaram nos, com os comentários, com, é, compartilhando, dando seu like, dando esse apoio aí que, que vocês têm dado para nós. Muito obrigada de coração. Eu confesso que eu aprendi a amar vocês sem conhecê-los. Talvez um dia... Eu possa conhecer, não sei, talvez um ou dois, eu não sei quantos Deus me fará ter o prazer de conhecer, mas será um prazer. Eu queria ter, assim, a graça de poder ir na casa de cada um de vocês. Conhecer, quem sabe, até fazer uma matéria com o meu esposo. Ou ah, também ou tão, ou tão vocês virem na casa da gente. É... Quando a gente estiver já morando na chácara... Já Eu tem, já tem entrado em contato, inclusive, com algumas pessoas para recebê-los em casa com a gente. Sim. será assim, se, se Deus permitir, no futuro muito breve. Eu creio assim. Isso se ele não voltar para nos buscar. Então, fica aí o nosso abraço. Se sintam abraçados. Eu vou abraçar o um Melano aqui. Por vocês. Não, tenho não, tenho outra, lana não lana tem lana. outra coisa. Por vocês. É, Madalena. Sim. Não tem outra Essa é uma das ideias. Mais, é, é, como é que fala? mais interessante para compará-los com o melão, com o café, com a frutinha que eu achei aqui. Eu não sei o que é, eu estou guardando para descobrir o que é. Então tudo isso me remete aí a vocês. Olha, recebam um ramalhete de café uma fruta de melão para começar o ano de 2019. Se essa, o quiser falar alguma coisa, essa é a Madalena que Deus então tem me dado, eu vou a câmera para ele e ele vai falar alguma coisa para você. Que eu acho que eu acredito que o coração dele deve estar tá batendo forte também por você, gente. Muito obrigada e que Deus nos abençoe mesmo. Beijos. Meus queridos companheiros, é, a Madalena já falou praticamente tudo aquilo que estava no meu coração. Nós havíamos conversado a respeito de agradecê-los por esse carinho com o qual vocês temos tratado. Quando eu comecei esse canal com a Madalena, realmente foi algo até diferente, porque nós fechamos um estúdio de foto e vídeo, um pequeno estúdio que nós tínhamos, mas que já estava bem é, crescidinho, já estava bem na, na, na sociedade, nós estávamos bem aqui isso, na sociedade, do nosso trabalho mas não, estava, não estávamos tendo tempo para a gente. É, é o que eu falo sempre para Madalena, não adianta você ter dinheiro se você não tem paz de espírito, se você não faz aquilo que você ama. E quando nós começamos esse canal, foi praticamente para tentar compartilhar com pessoas como nós a simplicidade do campo. E não é que isso deu fruto, você que está me vendo agora aí, está sabendo o que eu estou falando, pessoas me ligam no meu zap, conversam comigo, eu tenho o maior prazer do mundo de responder, eu não nego uma resposta, eu, eu estou lutando para é, é, responder todos os comentários que vocês fazem, nós tivemos até agora três comentários que foram maldosos, mas eu pego esses três comentários, faço um, uma filtragem nisso, procuro melhorar a qualidade do nosso trabalho, é, tem comentário que só nos ajuda, teve um comentário que um, um querido falou a respeito de como a, a câmera balança na hora de gravar, esse comentário foi muito proveitoso, já estamos providenciando um, um novo sistema para ela ficar estabilizada, porque vocês merecem e fiz amizade com pessoas do Portugal, com pessoas do Ceará, com pessoas da Bahia, com pessoas de Rondônia, com pessoas de Brasília, com pessoas do Paraná. E tem, inclusive, pessoas que vai agora me ouvir. Vocês que pediram para mim, ó, oh, dá um alôzinho para mim quando você estiver gravando. Eu não estou lembrando o seu nome agora, porque não é só você, são vários. Então, eu dou um alô assim, alô, queridos, pronto. Todos aqueles que me pediram um alô, já receberam. São pessoas que nos querem bem, que a gente passou a amar, que a gente passou... Quando não vem visitar o canal, quando a gente posta um, um, um, um vídeo, a gente sente falta. Eu sinto falta. Eu estou muito apegado a vocês. Eu já criei mais ou menos um ciclo. Eu sei até o momento que eu vou ligar o computador para ver os comentários e ver o tempo que eu vou gastar para responder esses comentários. Então estamos juntos até agora. Vamos estar juntos por muitos anos. Não só 2019. Aí eu quero, juntamente com a Madalena que já falou, desejar a vocês um ano de 2019, 2020, 21, 22, 30, 40, 50, enfim, para cada um de vocês. Vocês que às vezes apenas vêm, dá uma olhada no canal, vai embora. Vocês também serão abençoados, pode ter certeza. Vem no canal do Cícero Ferreira, e abençoar com vocês, tá certo? Deus vos guarde, Deus vos abençoe, Deus vos proteja. E precisando de, de conversar com a gente, o Zap está aí. Tá bom, gente Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Essa viagem para cá foi interessante, pessoal. Eu estava em casa, nós não podíamos é, sair por conta de alguns compromissos que nós tínhamos, mas aí chegou um amigo nosso e precisava vir para cá, trazer a esposa dele, conversou comigo, explicou a situação, aí eu e Madalena nos entendemos e a gente veio estamos aqui agora. Ele está muito feliz por essa ajuda. A esposa dele também está muito feliz por essa compreensão nossa. E a gente acabou fazendo mais amizades por conta disso. Galinha da Angola Branca, gente. Escapando a pena? É mesmo, tá escapando a pena daquela lá. Eu acho que foi na hora que ela puxou, né? Não sei não. Será que não foi? Um coxo feito de madeira. Aparentemente não está sendo utilizado. Mas aí põe sal. Colocar sal para os aqui. E não é só sal, não, né, preto? um terreno de colocar café para secar. Terjeiro bem, olha só. Dá até para jogar bola aqui. O comprimento disso, gente, tudo no concreto. Dá para brincar de bola aqui, tranquilo. Tem gente chegando lá embaixo e é a nossa amiga que nos convidou para vir para cá. Chegando, indo, ah! Mas a Daniel falou uma coisa que é verdade: ela não está chegando, ela está indo lá para o casarão. Daqui a pouco nós vamos também para o casarão. O também na frente. Parou daquele jeito, gente, é ó. Pose. Parou daquela forma, está ali quietinho, ó. Hum. Assim. Filma eu aqui, Dá uma olhada nisso. Agora é que ele mudou. Olha jeito que ele parou, gente, assim, ó. Graciosamente, assim, ó. <risos> Acho que é uma fêmea. <risos> Não sei nem que horas são essa, mas eu vou ver agora. Chegando de volta na casa onde nós estamos hospedados.